houve uma, um péssimo aproveitamento desta situação. Aqui sim, tínhamos uma prova clara para a reputação do jornalismo. Temos aqui alguém a semear o pânico, e aqui os, aqui os jornalistas tinham o papel de quê? De desmistificar a coisa, de dizer o que é efetivamente este artigo 13, quais são as verdadeiras consequências desta decisão, e... Mas enfim, pelo da pior forma, fez. Tem uma, isto também teve o problema lá, estamos a falar do público infantil juvenil que ainda não percebe muito esta coisa do jornalismo, dos problemas que acarreta estes problemas no jornalismo e tal porque a priori temos o problema do, do que é um vídeo no Youtube um vídeo no Youtube, o que é um Youtuber? Um Youtuber é uma pessoa que semeia opiniões e não factos <risos> uh, quer dizer... Nada contra o trabalho dele. Atenção, o trabalho de um youtuber é tão, é, é tão legítimo como qualquer outra pessoa. Mas há que ver os fins de cada uma das duas. Eu acho que não podemos fazer de um youtuber mesmo a mesma fonte de informação que é um telejornal. Mas lá está. A partir do momento em que este público fantasia juvenil também não é, desde novo, aliciado a consumir jornalismo, é óbvio que a primeira fonte de informação, seja ela como for, seja ela qual é, vão tomá-la como sendo verídica, como sendo a única coisa e, a partir daí, vão tomar as suas decisões e opiniões a partir disso. Houve, de facto, esse mau aproveitamento? Houve. Havia essas tais soluções da, da situação. ou Oxalá, a partir desta má situação, os órgãos de comunicação possam a aprender e tomar melhores decisões no futuro e de informar melhor as pessoas. E de tentar esclarecê-las logo do que é esta coisa, dos, destas novas decisões que vêm sendo elas nacionais, comunitárias, mundiais, o que seja, especialmente online. Porque a internet precisa de rédeas, precisa, se são as melhores rédeas a serem tomadas é questionável, porém contudo enquanto as decisões estão a ser tomadas e nós por enquanto, não podemos fazer nada para agarrar, pelo menos que as pessoas sejam informadas para que, se estão de, não estão de acordo, possam contestar da melhor forma e possam também elas apresentar soluções mais viáveis para a internet.